Ai, ai, nossa trouxa ficar falando de geopolítica. Oi, ah, oi, desculpa falta aí. Falta do que fazer. É verdade. A pessoa fica estudando, em vez de usar o conteúdo para algo produtivo, fica falando bosta. que que... É, é okay, né? é okay. Será que cada 10 bosta é uma ideia genial, né? Sabe disso, né? Chamou isso de senso criativo. É um Adubando os campos. Adubando os campos. Bom, e você, tá bem? Eu estou bem. Eu também. maravilhosamente, esplendorosamente, celestialmente bem. Estou bem, estou aqui pensando, aplicando o princípio dessa lição na geopolítica. Ah, e deixando os problemas para a fonte. O problema é da fonte, não. O problema é do processador. Processador. <risos> <risos> mas eu achei que éramos uma rede neural descentralizada E eu sou um dos nodos da rede Então, de certa forma, eu faço parte desse processador descentralizado tá, Mas o seu processador recebe um sinal bem fraquinho, dividindo por... Entendi, <risos> meu Muito... pixel está acendendo Tá, só... só... Problema... É, só dizer, não quero assim É só isso E aí é isso, isso, você é como se fossem trilhões de bilhões de zero e um Você foi um zero Aliás, você foi um, né, que negou o zero Só isso, no processo de processamento Não é muita coisa Não pensem Que vocês têm grande papel Não Ainda bem, só apenas um pixel com direito ao a, a, a processamento adequado, energia suficiente para acender o pixelzinho é, e, e não faltar nada para o pixel. Pois é. Cursos similares de quatro. 160 lição 164. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Não é bom. Se um pixel que é, é um com a fonte, só pisca, sem treta. <risos> Aí é um pixel valvulado ainda, não é nem... É um pixel valvulado, que pisca tranquilo, sem treta. Acu... Exato. E pisca de acordo, em correspondência, com o desejo dele de piscar também. É, ué. Não é, não é dever, não é obrigação. Não. Então, podemos? É, sim. É você que lê, né? Lá você pode ler também, Tranca. Não, não, não nos prendamos à convenção antes do passado? Esse é um momento presente novo? É, mas eu não quero. Ah, então tá bom. <risos> você lê melhor do que eu. <risos> Olha, então... É... O texto começa com. Em que momento, senão agora, pode a verdade ser reconhecida? O presente é o único tempo que existe. E assim, hoje, neste instante, agora, vimos contemplar o que está sempre, para sempre presente, não na nossa vista, mas aos olhos de Cristo. Ele olha para o que vem depois do tempo e vê a eternidade tal como é lá representada. Ele ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouve vagamente. Isso é assim porque, além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara, mais significativa, mais próxima. O mundo se desvanece facilmente diante da sua vista. Seus ruídos tornam-se longínquos. Uma melodia vinda de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta, um chamado antigo ao qual ele dá uma resposta antiga. Reconhecerás ambos, pois são apenas a tua resposta ao, ao chamado do teu pai a ti. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser, usando a tua voz, para dar o seu feliz consentimento, aceitando a tua liberação por ti. Quão santa é a tua prática de hoje, quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo. Quão facilmente todos os teus pecados aparentes são esquecidos e todos os teus pesares não são lembrados. Neste dia as aflições são deixadas de lado, pois as cenas e os sons, vindos de um ponto mais próximo do que o mundo são claros para ti, que hoje aceitarás as dádivas que Ele te dá. Há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti que o pensamento do pecado nunca tocou. lembrar te de tudo isso hoje. A fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes e tão completamente diferentes de todas as coisas que buscavas antes que saberás que aqui está o teu tesouro e o teu descanso. Este é o dia em que vãs imaginações se abrem como uma cortina para revelar o que está além de todas elas. Agora se faz visível o que realmente existe, enquanto todas as sombras que pareciam escondê-lo simplesmente submetem. Agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento é entregue àquele que julga verdadeiramente. E no seu julgamento se revelará um mundo de perfeita inocência diante dos teus olhos. Agora, tu o verás com os olhos de Cristo. Agora, a sua transformação está clara para ti. Irmão, este dia é sagrado para o mundo. A tua visão, que te foi dada de muito além de todas as coisas nesse mundo, volve o olhar para elas sobre uma nova luz. E o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. O que é valioso e o que não tem valor são ambos percebidos e reconhecidos pelo que são. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor e nada que possa ser temido permanece. Não julgaremos hoje. Receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. A nossa prática de hoje vem a ser a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira e da miséria. Tudo o que vemos só aumentará a nossa alegria, pois a sua santidade reflete a nossa. Estamos perdoados aos olhos de Cristo, com o mundo inteiro perdoado aos nossos olhos. Abençoamos o mundo ao contemplá-lo à luz em que o nosso Salvador nos olha. Ele oferecemos a liberdade que nos é dada através da sua visão, que nos perdoa e não da nossa. É, Tranca, eu tenho uma pergunta. Ah, é? O que quer dizer... Acorde, acorde. O que quer dizer, um, não julgaremos hoje, receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. O que é um julgamento feito além desse mundo? É o seu pixel que pisca só no que te, te diz direito. Entendi. Então seria um julgamento pré imersivo É um julgamento social. Você é um pixel. Você é um núcleo de processamento. Mas é um só. Temos, tem, existem todo o universo organizado e é um núcleo. Cada ponto é um núcleo de processamento. Então tudo tá, Tudo que é conhecido e o que vai ser conhecido processa dados. Se você aceitar isso, sua vida fica mais fácil. Você não vai cuidar da vida do, sei lá, de quem pinta quadro de cachorrinho. <risos> <risos> Entendeu? A sua vida vai ficar mais fácil. Faz sentido. Tá bom, entendi. Tá bom. E o pro... Ah, entendi. O, próximo te... o próprio texto, então. Canta. Abre as cortinas na tua prática, meramente soltando todas as coisas que pensas querer. Põe os teus tesouros insignificantes de lado e deixe um espaço limpo e aberto no interior da tua mente ao qual Cristo possa vir te oferecer o tesouro da salvação. Ele precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Não é esse propósito digno de ser teu? Não é a visão de Cristo digna de ser buscada acima das metas insatisfatórias do mundo? Não deixes que o dia de hoje passe sem que as dádivas que contém para ti recebam teu consentimento e tua aceitação. Podemos mudar o mundo se tu as reconheceres. Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo, mas certamente queres isto, poder trocar todo o sofrimento por alegria hoje mesmo. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? Podes recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? E é isso. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Que bom, né? Porque quando você quer processar mais dados do que lhe é a responsabilidade, você se separa da fonte. Entendi. Entendi, e aí vem todos todo os, os sentimentos consequentes, certo? Eu, Ansiedade, alegria. É, porque você está longe da fonte, é como se você estivesse ficando sem ar. É, as fichinhas, né? Entendi. Sim. E aí... E, e... E, e ainda tem o looping que completa isso, que é quando o ser tenta ficar melhor, ele se culpa. Ah, é. Pois é. tem essa bosta. Querer. Por tentar estar melhor. É a vida. Entendi. Entendi. Sim, como como posso ser um pixel feliz, acesozinho, se os pixels à minha volta estão apagados? É... Bom, fica a dica. Beijo na bunda, não me liga. Tá bom. é isso que você tem dizer, com uma lição tão extensa. Não, mas a sabedoria e o nível de evolução vem com a síntese, né? Você viu o jeito que eu expliquei? e tudo é, se encaixou? Não precisa ficar com muito. Entendi. É só o pouco, quando funciona, é elegante entendi paz <risos> gratidão,